Hoje eu vou explicar para vocês a respeito de um sinal que o surdo atribui a todas as pessoas, certo? Dentro da cultura surda, eles chamam esse sinal de batismo, né? Eles batizam, né, entre aspas, as pessoas com um sinal. Por que isso? É, vejam, o meu nome então é Elisiane. Já pensou toda vez que o surdo precisar? falar sobre mim, ele tem que fazer Elisiane, né? Fica uma comunicação muito demorada, né? Porque a outra pessoa, inter... o interlocutor, precisa ficar lendo da teologia do nome. Então, o que, que ele faz? Ele olha para a pessoa, né? E aí, ele sinaliza aquela característica que se sobressai na pessoa. Né? No meu caso, o meu sinal é a letra E, que se coloca aqui no pescoço certo? O E aqui. Então esse é o meu sinal, meu sinal. Então o surdo faz isso, ele dá um sinal para as pessoas. É, atenção, apenas o surdo pode atribuir esse sinal. Esse sinal não pode vir de uma pessoa ouvinte, porque isso faz parte da cultura surda. Então o correto é que você peça um sinal né, para o surdo. Somente os surdos podem dar esse sinal, certo? É, eu vou falar também para vocês a respeito do nome. Quando o surdo vai perguntar o nome da pessoa, ele faz esse sinal aqui, ó. Nome. Nome. Percebam que dá uma, uma leve levantadinha na cabeça e na sobrancelha. Isso significa o sinal de interrogação, né? Porque quando a gente pergunta via oralidade qual o seu nome, é por meio da entonação que a gente percebe que tem uma pergunta. Na língua de sinais, a gente percebe por meio da expressão. Então, ele faz nome, nome. Agora, quando eu vou fazer o meu nome, eu viro a minha mão para mim, certo? E cruza, vem da esquerda para a direita, no caso da pessoa destra. Se eu sou canhoteiro, no caso, então eu também cruzo a minha mão esquerda né? de lá para cá. Então, nome. Não precisa fazer assim, meu nome, porque quando a mão está virada para você, subentende já que é do seu nome que você está falando. Então, nome, daí, Elisiane. Percebam que a mão da professora ficou parada, né? Você não precisa andar com a mão assim, né? Então, a mão fica parada e você completa toda né, a datilologia com a mão assim, ok?